Hoje marca um dia muito importante na história do nosso planeta. Nós temos o Trump virando réu criminal e chegando ao tribunal nos Estados Unidos. O que acontece, e eu acompanho dos influenciadores e alguns perfis americanos, é que nenhum deles, nenhum apoiador do Trump, acredita que ele realmente é um criminoso. Estão fazendo mais uma estratégia para, claro, Tentá-lo tirar da presidência. Mas vamos ver primeiro quais são as informações, o que realmente acontece lá, certo? As informações aqui são as seguinte: Donald Trump adiciona mais um aspecto de ineditismo à sua carreira política nesta terça-feira, quando se torna o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos por uma acusação criminal ou seja isso nunca aconteceu com o presidente nenhum feito que soma a lista de ter sido a primeira pessoa eleita a cadeira máxima do país sem experiência anterior em cargo público e o primeiro a ser alvo de um processo de impeachment na Câmara duas vezes no mais recente ato de sua pré-campanha para a Casa Branca no ano que vem o republicano deixou a Trump Tower por volta das 13 horas no horário local, ergueu o um punho em gesto que faz desde que assumiu a presidência em 2017 e foi à corte no sul da ilha de Manhattan abarrotada de jornalistas e apoiadores. Só quero lembrar aqui que lá em 2016 eu fui o único brasileiro a acreditar que o Trump seria eleito. É o que transformou nosso canal em política. Antes éramos conspiração. E o que eu disse naquela época? Que a esquerda estar difamando Trump seria um dos fatores que o faria ser eleito. Naquele momento, aparecia na mídia que só tinha 1% de chance de ser eleito. Mas nós vimos o que realmente aconteceu, certo? No jargão americano, para ser detido após se entregar à justiça, o que significa que foi fechado pela polícia e ouviu as acusações de que é algo no caso que envolve a compra do silêncio da atriz pornô Stormy Daniels durante a eleição de 2016. Então aqui é um dos casos que gera grande repercussão, principalmente porque se trata de um conservador. Como assim? Uma atriz pornô? Mas que história é essa? Compra de silêncio? Diz aqui que ela recebeu 130 mil dólares que são 659 mil reais de advogados do então candidato para não revelar um suposto affair com ele e os gastos foram lançados como despesas jurídicas o que seria uma maquiagem de gastos de campanha segundo investigações indo para o sul de Manhattan o tribunal parece tão surreal Uau vão me prender não posso acreditar que isso está acontecendo na América. MAGA, sigla em inglês para Faça a América Grande de Novo, o slogan do republicano. Publicou ele a caminho da corte em sua rede social, a Truth. Por volta das 15h30, no horário de Brasília, Trump entrou no salão do tribunal e ouviu 34 acusações criminais envolvendo falsificação de registros comerciais. Ele negou todas elas. Como não envolve um caso com violência, ele não deverá ser preso e será liberado na sequência, quando voltará para a Flórida. Ele planeja discursar para sua base de apoiadores por volta das nove da noite no horário de Brasília, em Mar a Lago. Os trâmites do tribunal não foram transmitidos ao vivo, mas o juiz Juan Merkan permitiu que fotógrafos fizessem algumas imagens do processo. Então temos aqui o Trump. Ah, oh, meu Deus do céu, isso aqui pode sair muito pela culatra da esquerda, porque ele está dando a maior audiência ao Trump, certo? Outra imagem deve entrar para a história, se for de fato feita. Sua foto de frente e de perfil como suspeito. Nova York não divulga mais essas mugshots desde 2019, mas a equipe de Trump deve ter acesso às imagens para usar como melhor entender na campanha presidencial. Trump... Já arrecadou 8 milhões de dólares, ou seja, 40,6 milhões de reais em doações de apoiadores desde que o indiciamento veio a público. É o que eu tô falando aqui para vocês, velho. Vocês batem do Trump, é igual bater no Bolsonaro, o cara vai crescer, tá? Oh, salamento, meu Deus do céu! Na última semana, segundo a equipe do Republicano, o ex-presidente passou parte da segunda-feira compartilhando em sua rede social. Pesquisas que apontam que o apontavam como favorito à indicação do seu partido, com mais de 20 pontos percentuais à frente do governador da Flórida, Ron DeSantis. Ron DeSantis. Então, como que acontece? Lá nos Estados Unidos, caso você não saiba, lá é o partido que decide. É a mesma coisa que o Brasil, só que o partido tem uma eleição entre os afiliados desse partido. Assim como aconteceu no passado, o Trump foi zombado, ninguém acreditava nele, era o último dos candidatos, não tinha nenhuma chance. agora ele já tá na frente com 8 milhões de dólares já arrecadados ou seja ele tá chegando muito forte para essa eleição. certo e assim como aconteceu aqui no Brasil está acontecendo no Brasil lá nos Estados Unidos João Bidé só faz feio, Ninguém acredita nele, só destruiu o próprio governo e as pessoas viram os efeitos de colocar um esquerdista no poder que inclusive parece ali ter problemas mentais. Mas aqui no Brasil está se repetindo a mesma história. Ou seja, o Trump está chegando muito forte lá. A dúvida é se a acusação a um ano e meio da próxima eleição vai de fato ajudar Trump na campanha, como ele deseja. Pesquisa da CNN americana, divulgada na segunda-feira. E aqui eu vou falar para vocês. Se saiu pesquisa da CNN, para quem não sabe, a CNN lá é a emissora de esquerda. É como se estivéssemos falando de uma rede golpes de desinformação. Então, se fosse uma pesquisa da Fox, o resultado seria diferente. Uma pesquisa da CNN não tem um único eleitor do Trump que vai acreditar numa pesquisa dessa. Mas, enfim. Pesquisa da CNN americana, divulgada na segunda-feira. Apontou que 60% dos americanos aprovam o indiciamento. Hum, qualquer relação aqui com os Estados com o Brasil, com data folha, falando que 51% dos brasileiros aprovam a ineligibilidade do Bolsonaro, né? Uau! Pesquisem isso daí, beleza. Apesar disso, 76% afirmam que a decisão da justiça teve algum componente político, sendo que para 52% a política ocupou um espaço central. Para Thomas Wallen, professor da Universidade de Boston, o processo impulsiona Trump no Partido Republicano no curto prazo e pode levá-lo mais facilmente à indicação da legenda para a presidência. Mas será bom o suficiente para fazê-lo ganhar a eleição geral? Provavelmente não. Não acredito que eleitores independentes vão ter um olhar gentil a esses processos que lançam dúvidas sobre Trump. Os eleitores democratas, obviamente, também não. Então os processos podem ajudá-lo a receber a indicação do partido, mas não vejo como ajudariam no caminho para a presidência, diz. Esses são os mesmos especialistas que no passado falavam que o Trump não tinha chance nenhuma, não é mesmo? Do lado de fora do tribunal, trumpistas conhecidos foram prestar apoio ao ex-presidente, como os deputados Marjorie Taylor Greene e George Santos, filho de brasileiros investigados após mentir sobre diferentes aspectos de sua vida e sua carreira durante a campanha. Escândalos sexuais não são novidades na política americana, muito menos no Salão Oval. O democrata Bill Clinton chegou a mentir sobre o juramento ao negar ter tido relações sexuais com uma estagiária da Casa Branca. Acho que todos vocês devem lembrar desse caso. E embora tenha sofrido um impeachment na Câmara, barrado no Senado, deixou o mandato com 66% de aprovação, quase o dobro dos 34% de Trump ao fim do seu governo. O ex-senador, John Edwards, Vice na chapa de John Kerry nas eleições que os democratas perderam para George W. Bush em 2004 foi alvo de um processo similar ao de Trump quando foi acusado em 2012 de desviar de 725 mil dólares de sua campanha para esconder pagamentos para encobrir um caso extra com detalhes que iam da existência de uma sex tape e uma filha fora do casamento na época ele afirmou que era um pecador não criminoso e foi absolvido das acusações tudo isso faz com que o escândalo sexual não seja o caso que mais preocupa a equipe de Trump, como evidenciado pelo ex-secretário da Justiça, Bill Barr, em entrevista à Fox News. Depois de, escrever, depois de descrever o processo atual como perseguição política, ele afirmou acreditar que o caso dos documentos seja o mais sério, referindo-se às investigações sobre os arquivos secretos que Trump manteve de maneira irregular em sua casa na Flórida após deixar a presidência. Não acho que eles estavam atrás daqueles documentos para pegar Trump acho que eles queriam na verdade os documentos de forma de volta afirmou o processo tem avançado e o Departamento de Justiça e o FBI reuniram evidências de que o Trump praticou a obstrução de justiça segundo o jornal The Washington Post Trump se irritou com as declarações de Barr e na manhã dessa terça chamou de um completo covarde Então nós temos que analisar o que irá acontecer isso no canal nos próximos dias eu realmente acredito que isso fortalece o Trump por causa que a narrativa sempre foi que o sistema o quer derrubar e é a mesma coisa aqui no Brasil, por um acaso, não é mesmo? Também quero saber a opinião de vocês. Participem da nossa oitava rifa contra a censura. Precisamos do seu apoio mais do que nunca. Também continuamos com as inscrições para nossa agência Amor Verde Amarelo. Temos vagas para cavalheiros na faixa dos 50 anos de idade para o Rio de Janeiro e de 30 a mais em São Paulo, e participem da nossa agência. E até a próxima. Tchau, tchau.